Mais um DIY no mundo começando pra vocês. Deixa eu só um vlog dos Estados Unidos, Nova York, que estamos aqui. Eu esperei pra chegar na Times Square pra poder fazer esse vlog pra vocês. E esse vlog eu vou falar mais sobre os Estados Unidos, na verdade. Então vamos começar. Se tá interessado em conhecer mais um pouco de Nova York, fica comigo e check it out. É o seguinte, cara, encontrei com um brother meu de Facu aqui em Nova York. Muito Beleza. bom! Cara. <risos> Olha esse lugar, cara. Estamos na Times Square. Não é aquele tipo de coisa que todo mundo fala, nossa, que da hora, nunca vi isso antes, né? Porque todo mundo vê isso nos filmes, né? verdade, mas mesmo assim é muito foda. Cara, ver ao vivo é foda. Ver a Times Square ao vivo é foda, né? Sensacional. E eu tô com inveja de você, que você mora 40 minutos daqui, né? É. Chateadaço e da é ver... na praia ainda, esqueci. Dani, tchau. <risos> Diga oi para o Brasil! Oi, Brasil! <risos> Olha essa loja da Nintendo! Por que, que não pode ser as coisas legais no Brasil, né? Não tem essas coisas no Brasil. Por que, que não pode ser as coisas legais no Brasil? Porra! Restaurante típico americano de novo, né amor? Culinárias típicas, né? Porque, né, você vem pra América do Norte, você tem que estar em restaurantes típicos, né? Da América do Norte, então a gente vai comer um típico hambúrguer. <risos> cara, esse Hard Rock Café é uma das coisas mais loucas que eu já vi, velho. Tipo, os caras têm a bateria do Linguistar, cara, do Beatles. Olha isso! Aquela culinária típica americana, não é mesmo? Beleza, isso aí é hambúrguer um de cauliflower de come Tá tão bonitinha, amor. Acho que é o clima de Nova York que te fez mais bonita do que você já é. Olha que linda, minha esposa. Gorda, né? Só come. Adoro, linda, gostosa, maravilhosa. Rainha. Uh, o papel onde o John Lennon escreveu, começou a rabiscar a música Help, né? Help, I need somebody help, just anybody help. Olha que foda isso, cara. Legal! Fala sério, né? Bom dia, New York. Viemos aqui hoje a tomar café da manhã Star Stardust, que é um restaurante onde os garçons cantam. É muito legal! <risos> tipo, tudo que você vê em Nova York é cantado, é meio mágico, é meio... Tudo, tudo é feito pra você se divertir, é muito louco, esse restaurante aqui atrás, aqui ó, Stardust. Então pra quem tá vindo pra Nova York, vale muito a pena vir conhecer também, conheçam, é muito legal. <risos> Central Park e eu trouxe o Thiago pra ver a parte que tem a homenagem ao John Lennon, né? O Strawberry Fields, porque ele é muito fã de Beatles. E aí ele tá lá, tem um cara tocando Beatles e eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai lá pedir pra tocar junto com o cara. Então já tá entendeu, Aí lá pra ele lá para fazer as coisas. <risos> Onde viemos parar hoje? Viemos parar hoje no Top of the Rock. Cara, que lugar fantástico de ver. Mostrar a vista pra vocês do Top of the Rock. Olha só. Empire State aqui de fundo. Manhattan inteiro. Que coisa Eu? linda. E a Paula? Que coisa linda. <risos> Cara, muito legal. Dica pra vocês que querem vir pra Nova York, a gente comprou o City Pass. O City Pass custa 126 dólares americanos. E você tem direito a vir no Rockefeller Center, no Museu de História Natural, na Estatória da Liberdade e mais um monte de lugar. Depois eu vou falar pra vocês certinho. Nesse vlog eu vou mostrar pra vocês todos os lugares que a gente vai uh, aparecer no, com o City Pass. Então vale muito a pena vocês terem também. Olha que vista fantástica de Nova York. Estátua, estátua da liberdade. Olha onde viemos, onde viemos parar, a gente veio conhecer ela, a estátua, a estátua da liberdade, né É legal porque tipo assim, a gente vê, faz todos esses passeios turísticos de Nova York e todo mundo já conhece, né? Porque não é uma coisa nova, né, pra todo mundo. O pessoal vê filme, vê tudo, mas ver ao vivo é muito, muito bacana. A gente vai pegar esse barco aqui. É, o que a gente vê de Nova York é Nova York sendo destruído, na verdade, né? Então eu espero que nada aconteça, uma invasão alienígena, o mundo acabar, ataque terrorista, espero que nada aconteça. Então a gente vai pegar esse barquinho aqui agora, o Miss Liberty, pra ir até a Estátua da Liberdade, Vou mostrar pra vocês lá. Basicamente, a Estátua da Liberdade é uma homenagem a todos os imigrantes que chegaram neste país aqui construíram essa grande nação americana. Ou seja, quando qualquer americano, australiano qualquer pessoa que mora no país venha falar merda pra você porque você é imigrante simplesmente mande ele a merda <risos> porque ninguém pode falar nada de nenhum imigrante não é mesmo? não é verdade? afinal somos todos imigrantes, in a way, não é? Então, neste planeta neste planeta somos todos imigrantes de um jeito ou de outro então nunca deixem alguém xingar vocês porque você está falando sua língua ou porque você é imigrante ou porque você veio aqui roubar emprego ou sabe, qualquer merda dessas que vem falar então, nunca deixei ninguém falar isso pra vocês. Nem americano, nem australiano, nem canadense, nem ninguém. Né, amor? Belas palavras. Né? Somos todos imigrantes. O que quer comprar? Você quer comprar o chapeuzinho dessa da sala de Aquela coroinha. que tá todo mundo usando. Véi, você tem que parar de ser turista desse jeito, véi. Mas é bonitinho. Quando você vai no Cristo você compra uma coroa do Cristo, não compra, porque fica cheio é de porque é espinho, Cristo. machuca a cabeça. <risos> Ai, que péssimo. Você vai comprar a coroa de Cristo? Não vai. Que péssimo. Né? Você pode até comprar é, se mas... quiser, Vai, com tá sangrando na cabeça. Tudo. Eu não acho que seja uma boa Quando ideia. Quando você vai no Cristo quer comprar prego pra pregar a mão, não quer. Não, eu quero então, comprar quer comprar a coroa que... não quer comprar cruz, não quer. Ai, gente, assim a gente chegou aqui agora, né? na Nessa da liberdade, olha aqui que bonita! E assim, pra mim é a realização de um sonho, né? De vir pra cá, de conhecer Nova York, um pouquinho, um pouquinho. é de realização de um sonho mesmo, assim. Ai, Mas eu queria morar aqui em Nova York, olha, gente, que lindo! Isso olha as mina pelada, velho. Você se esmou com as mina pelada, oh, né? tá, tá de novo a mina pelada. One, One, two, two, three. bem triste, assim, de você ver, né? A gente vê tudo, acompanhou pela televisão, quando, quando aconteceu o atentado e tal. E agora eles construíram, agora, né? Construíram faz um tempo já, esse vão, que é justamente para representar tipo o um vazio que ficou na cidade. Né? Os nomes de todas as pessoas aqui, ó, que estavam no prédio no dia do atentado. Então, pra você que acompanhou e sabe do, é do que eu tô falando, obviamente todo mundo sabe do que eu tô falando do atentado, de setembro. É, esse é um ponto turístico de Nova York que ficou aqui Justamente para as pessoas poderem vir conhecer e tal É bem triste, é bem, bem estranho a sensação, sabe? Esse buraco vazio que ficou na cidade Essa daqui é a torre nova que eles construíram, ó Essa daqui é a torre que eles construíram no lugar do World Trade Center E ela chama One World Trade Center E essa daqui é toda a área do memorial então, aqui tem um museu Custa 25 dólares pra entrar É bem legal, é triste, mas é legal E aí, aqui tem as duas fontes que eles construíram no lugar Tem uma pra lá E uma pra cá Olha este lugar Grand Central Station Olha que louco isso, cara É um dos lugares mais bonitos que eu vi de Nova York, cara, sem brincadeira Eu tava louco pra vir nesse lugar porque, tipo, enfim, a gente vê nos filmes, eu vejo nos jogos, etc E eu precisava ver ao vivo isso Olha que lugar lindo, velho Cara, muito louco, velho Muito louco? Muito louco Bem louco Muito louco Eu É que nem nos filmes? do Lego de novo para É que nem nos filmes, amor? Gosto nos filmes, <risos> nos filmes Trouxe o Thiago aqui na Central Station Que ele tava desesperado pra vencer. É bonito então se As mesmas e tal, é assim <risos> E aqui tem uma Apple Caras, né? Não perderam tempo, já fizeram uma loja aqui bem dentro da. Fica, fica, aberta. Ela é tipo aberta assim, ó. Pessoal, eu como sempre esqueci de fazer a finalização do vídeo em Nova York, então eu estou fazendo aqui no escritório de São Paulo mesmo. Então obrigado a vocês que assistiram esse vídeo em Nova York, foi maravilhoso, um dos lugares mais legais que eu já vi. Pra quem não sabe, a gente tem escolas em Nova York também, então se você está pensando em estudar lá, a Twizy pode ajudar vocês também. Então entre em contato com a gente aqui no info, arroba E a gente troca uma ideia pra você ir lá estudar em Nova York também, beleza? Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, deixa seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!